Ah, boa tarde, pessoal. Eu sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo aqui, aqui no terreno, mas nós estamos com um problema aqui que está ventando muito. Então eu não sei se vai conseguir gravar certinho. Ah, boa tarde, amigos. Sou Maurício Mococa. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui explicando sobre o veio d'água, a área do veio da água. E para o pessoal aí ter uma ideia, se não achar primeiro as áreas da, da água. É, fica difícil porque a área de minério não tem nada a ver com a área de água a área de água é água e de minério é minério então eu vou passar aqui para o nosso amigo gravar e nós vamos mostrar aqui ó, com esse risco está no chão desse risco aqui para lá é uma área de minério desse risco aqui para cá é uma área de água então veja bem, aqui deve de dar uns 2 ou 3 metros que essa faixa é uma faixa de água, uma faixa de água que ela passa aqui, ó. ela passa nesse sentido, agora eu vou dar o comando aqui três metros para trás, para ela me dar a direção da um veio de água, a me dá a direção no terceiro passo de veio de água, ó, um, dois, três, ó, ela já tentou me dar a direção, então eu vou andar na direção que ela quer que eu vou, vai me dar a cabeça dessa água, ela cruzou, aqui ó, onde eu estou riscando com o pé, essa aqui seria o lugar de você furar o poço artesiano, agora veja bem, eu tô aqui em cima dela, ela tá cruzada, eu vou achar outra beirada, ó. veja bem, ela tá cruzada, então eu vou achar a beirada, já passou aqui ó essa, essa parte aqui ó eu vou arriscar para cá eu então, não sei se está dando para ver os riscos esse pedaço aqui ele dá mais ou menos uns três metros e pouco ó um dois não chegou quatro esse meio aqui é água aqui, aqui não é área de minério aqui tem quartos quartos tem agora ferro, essas outras coisas não tem a água ela passa nesse meio agora veja bem aqui nós está em cima da cabeça dele ela cruzou em cima então eu vou começar do 10. Varione, tá com 10 metros de fundura essa água, você descruza. Tá com 11 metros de fundura essa água, você descruza. Tá com 12 metros de fundura, você descruza. Tá com 13 metros de fundura, você descruza. Tá com 14 metros de fundura, você descruza. Aqui você pode fazer um poço aqui que tá com 14 metros. Agora eu quero saber para onde que essa água vai. O Edson vai gravar ali, ó. Ó, eu tô em cima da cabeça. Se eu passar para trás, ela cruza, então eu estou em cima da cabeça, eu vou só andar para frente, ó, um, dois, três, aqui ela vem em cima de novo, mas é, aqui não é a cabeça dela, a cabeça é o primeiro que ela jogou, é lá que a água vem, você pode fazer o posto lá que lá não vai secar, aqui é arriscado secar, então ó, vamos para frente, Aqui ela cruzou de novo. E assim ela vai cruzar mais uma vez ali, ó. Ela baixa. E depois ela vai entrar embaixo de uma área de minério. Depois ela só vai sair lá para frentão. Mas a cabeça dela é ali, ó. Então, se eu dou o comando aqui, ó. Vai, Vônica. Me dá a direção de um veio de água. Um, dois, três. Ela já me jogou lá, ó eu viro o corpo e vou andando eu não precisa andar muito devagar não, pode andar mais rápido cruzou, aqui é a cabeça agora eu quero saber é quantos mil litros de água por hora varionica, se esse poço der 15 mil litros de água por hora você descruza se der 18 mil litros d'água por hora você descruza se der 19 mil litros de água por hora você descruza esse poço tem capacidade para 19 mil litros d'água por hora e não é pouca água hein por quê? porque isso aqui é a cabeça agora você quer agora vamos fazer a análise lá na onde ela vai o rabo dela ó um dois três aqui aqui é onde ela levantou se esse posto tiver capacidade para 10 mil litros de água por hora você descruza se ele for para 11 mil litros você descruza se for para 12 mil litros você descruza ela já descruzou com 12 mil litros ela caiu um terço já do volume de água de lá por quê? porque esse aqui é o rabo dele esse aqui não é a cabeça do veículo e se eu for lá no outro vai cair para 8, 7 mil litros agora, se você quer bastante água você tem que pegar lá porque lá, mesmo que, a, que eu tenha para baixar a água, baixar lá uns 4, 5 metros, você fez o poço ali com levantado tá dando 18, você pode furar até 25 metros de fundura. Se ele abaixar 2, 3 metros, ele não vai secar, ele vai ter muita água ainda. Pelo menos 9 mil litros ele vai manter se ele secar a metade. Agora aqui, se ele secar a metade, você fica sem água. Então esse, esse é o recado que eu quero dar aí para o pessoal que marca poço é lembrar que é o seguinte não é pegar um par de forquilha de madeira e cair com ele aqui na mão ó, que nem eu vejo os caras lá eles caem aqui dentro da área de conflito aqui as baixa abaixo opa, bati dentro do, isso aqui é, é um rio que atravessa aqui debaixo não tem nada de rio que atravessa aqui debaixo isso aqui é área de minério pode até ter um lençol grande mas ele vai estar tá fundo ele vai estar tá pelo menos a mil metros de fundura porque até uns 500, 600 metros aqui é a área de minério, a área de rejeito. Agora, aqui é o veio. E esse veio aqui não passa lá dentro. É outra coisa aí que muito pessoal anda confundindo aí, fazendo vídeo aí, ensinando gente errado. Esse veio não passa dentro da área de minério. Ele passa aqui, ó. Ele passa aqui e vai embora. Se eu quiser achar outro veio aqui, ó é simples, aqui do lado de cá tem outra área, aqui é outra área de minério essa aqui ó, é outra área de minério se eu caminhar nela aqui até eu sair dela eu vou achar outro veio d'água que não tem nada a ver com esse então ó, só para vocês terem uma ideia, eu só vou caminhar só para vocês verem Aí, ó, aqui que eu já saí Aqui eu saí fora de outro é, outra área de minério. Aqui eu já estou dando de um veio de água. Valeu a mim a direção de um veio de água. Ó, um, dois, três. E ela já me jogou na direção do outro. Aqui eu já peguei outra. Certinho. E se eu marcar aqui a beirada aqui, eu pego outra área de minério mais na frente. E assim se eu marcar para lá, é a mesma coisa. Eu pego outra área de minério, eu pego outro veio de água. E nós já tá para encerrar esse vídeo aí, lembrar o pessoal aí para se inscrever no canal, deixar o like. E logo nós temos sorteio, eu não sei que já está já dando uns 10 minutos, já ou mais. E agora dia 18 de janeiro, dezembro nós temos sorteio. Vai ser um par de variontes no primeiro, um par de variontes no segundo, terceiro dois diamantes, hein? Então lembrando pessoal que o, quem marca água, aprenda, aprenda a separar o que, a área que é água e a área que é minério. Por quê? Porque quando você aprende a separar as duas coisas, fica muito fácil você marcar um lugar de água e fica muito fácil você entrar dentro da área de minério e saber o que tem dentro dela e o pessoal se bate parece que quando eles veem meu vídeo, em vez de ver o vídeo reto, eles veem o vídeo lá de trás para frente então ele está sendo o contrário agora não adianta a pessoa chegar, as varas chegam e pegam ela e já sai correndo lá para o meio do mato não, já vou achar ouro vou achar diamante, se fosse tão fácil assim nem, nem eu capaz nem precisava de nem precisar de para caçar o ouro é a coisa mais difícil mesmo depois que você acha ele ele ainda te dá um trabalhão ainda desgramado diamante também é a mesma coisa é, quando você entra numa área, num lugar que tem diamante você dá o comando para as variônicas você está dentro daquelas áreas você está à beira de rio, que você esteja fora de rio, você dá o comando, você acha, acha as áreas, que é a área de cascaio, que às vezes o diamante tem lugar que tem uma mancha, uma, uma faixa de terra em cima também, que a faixa do cascaio está aí dois metros para baixo. Você tem que tirar aquela manta de cima para você cavucar o cascaio embaixo. Então é. Tem tudo isso. Outra coisa, você quer achar uma coisa que foi te roubado, você dá, dá o comando para as variônicas, dá os três passos certinho, vê a direção que ela apontou, se ela apontou pro lado de uma cidade, tem mais outras duas ou três cidades, você vai dando os comandos, perguntando a cidade, até você separar a cidade que tá a tua coisa, você quer achar a pessoa desaparecida, você dá o comando para ela, para ela te dar a direção para que a pessoa tá, depois que pegou a direção, você faz outro comando, é, perguntando se que a pessoa está viva, se está morta. Depois você vai fazendo comando até você achar a cidade que está. Isso aí só que é outros vídeos que eu vou fazer pela frente. Aí eu vou ter que arrumar um pessoal aí para desaparecer, que nem o Edson, né? Pode Nós pega, joga o Edson lá no meio da mata lá e nós saímos daqui caçando ele. E lembrar o pessoal para se inscrever no canal, dar uma força aí para o canal. Não esquecer do like. E até o próximo vídeo. Uma boa tarde. Thank <laughs> you.